Neste episódio, veremos uma lista de sete vídeos macabros registrados em vários cantos do mundo. Imagens que te causarão pesadelos e traumas irreversíveis. Mas antes, já vai deixando seu like. E se não for inscrito e curte vídeos do terror sem limites, inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações. Eu acho que eu vou adorar isso aqui. Decidiu explorar um túnel de esgoto a fim de cumprir um desafio da internet e tentar solucionar um mistério. Há mais ou menos uma semana, uma pessoa entrou para o mesmo objetivo, porém nunca mais retornou. Ela foi ele pela escuridão do túnel com sua lanterna. O que hell caminho. Ele escutou um gemido aterrorizante, como um de um animal. Foi quando ele bateu de frente com uma criatura humanoide de pé bloqueando a passagem. Ele grita como um porco sendo abatido. O que seria essa estranha criatura? Muitos internautas sugerem que seria o jovem que dali não saiu e por algum motivo teria se transformado nesse monstro. Outros dizem que estaríamos diante de um ser que atentou contra a vida daquele jovem, mas ninguém quis voltar ao local para desvendar o mistério. Mas na sua opinião, o que seria essa estranha criatura? dizem que este cão foi produzido pelo próprio diabo. O seu olhar é como o de um demônio assentado em um grande trono estava passeando com seu cachorro por uma mata quando de repente ele correu para dentro de uma casa abandonada como se estivesse visto algo lá. Seu dono foi atrás logo em seguida, mas lá em cima ele teve uma surpresa. Um vulto fantasmagórico dentro de um quarto. O que seria essa coisa? Nas imagens podemos ver nitidamente a sua forma humana. Seria isso um alienígena? Um demônio? Ou um espírito que ali encontra-se aprisionado? Outro caso impactante foi registrado no Uruguai. Um jovem retornava do trabalho por volta das meia-noite em sua moto. De repente, algo lhe chamou atenção do outro lado da rua e logo ele começou a filmar. uma criatura humanoide meio translúcida se escondendo atrás de uma casa, são imagens perturbadoras de algo que ele desconhece. Será que isso é um sinal de que eles estão entre nós? Seriam espíritos daqueles que já não são? Neste próximo episódio, vimos o que parece ser a aparição de uma noiva fantasma parada de pé na esquina da rua, mas também havia algo no corredor escuro logo à frente. Observe. Seja o que for, parece que estão em todos os lugares, basta olharmos para o escuro com mais atenção. Esse foi considerado apenas um dos comerciais mais bizarros produzido no Japão. Este parece que foi produzido por algum executivo da Deep Web. Nas imagens, vemos um cão que anda que nem gente. Ele se dedica a ajudar crianças frustradas a terem momentos felizes e como toque especial é apresentado o biscoito Kaui. Mas a ideia de ter um cachorro gigante correndo sobre as duas pernas pelo quintal deixou algumas crianças com fobia deste comercial, enquanto outras ficaram obcecadas por este animal incomum. <risos> Um jovem funcionário estava no banheiro coletivo de um condomínio. Ei, ei, ei. ei. Parece que seu amigo lhe chamou dentro do banheiro. Isso é estranho, pois ele jurava que estava sozinho ali dentro. Vai. Mas ao abrir a porta, ele viu que não havia nenhuma viva alma ali com ele. Então, de quem era aquela voz? O <Sos> que Mais adiante, ele contou a experiência ao seu amigo que revelou que não estava no banheiro, mas sim o tempo todo na cantina. Lá foram eles dormir após um longo dia de trabalho. Matamia, mano. bro. muito doloroso, não é? Vamos ver <Sos> o que aconteceu. Oliver! Ah, desculpa. Eu dormi primeiro. Parece ter sido apenas um pesadelo, mas só parece mesmo. Por um momento ele viu seus amigos em forma de zumbi. esse susto lhe causou dores de barriga com isso ele foi ao banheiro junto de seu amigo mas no meio do caminho algo bizarro aconteceu aqui andando? Depois deste susto, ele preferiu fazer suas necessidades ali mesmo dentro do saco de dormir.